De abertura, TV Minicon. Apresentadora, Andréia Xavier. O satélite brasileiro que está sendo construído com recursos do governo federal vai ser lançado no ano que vem. Ele vai ajudar a expandir a banda larga e a melhorar as comunicações militares. Saiba como está o processo de construção na reportagem de Renata Maia. O projeto do satélite brasileiro está pronto. Ele deve pesar mais de 5 toneladas e ficar a 35.700 quilômetros da superfície da Terra. Este vídeo mostra como ele vai ser. As imagens foram produzidas pela Visiona, empresa formada pela Embraer e Telebras para tocar o projeto. O lançamento será no fim do ano que vem e as operações começam em 2017. Também vão ser construídos dois centros de operações um aqui em Brasília. E outro no Rio de Janeiro. Técnicos do governo vão ser treinados para trabalhar nesses centros. Tudo para melhorar a banda larga e as comunicações militares do país. Diretor de banda larga, Arthur vai fazer Coimbra. A segurança para as comunicações de governo, e, e, sejam civis, sejam militares, né, permitindo que toda, toda a comunicação entre órgãos da administração pública fique é, em uma rede perfeitamente controlada pelo próprio governo brasileiro. O satélite também vai levar banda larga a cerca de 2 mil municípios brasileiros. Nestes locais, não existe infraestrutura de internet hoje. Há ainda outras regiões que vão ganhar com o novo sistema de comunicação. Os maiores benefícios que o satélite vai trazer é, se referem à cobertura com banda larga de altíssima qualidade e velocidade em uma área que hoje não tem absolutamente nada, né, que são as áreas rurais, as regiões mais isoladas e até algumas sedes de cidades que não são alcançadas por redes terrestres. Os 2 mil municípios beneficiados ficam principalmente na região norte do país. O satélite também vai garantir a segurança das comunicações na área de exploração do pré-sal. Vinheta de encerramento TV Minicom.